aqui. Beleza? Tem nada demais na introdução. Bem simples de fazer, tá bom? Agora a gente vai a parte do Jó tá? A gente tem bastante coisa para pegar aqui. Sol maior, tá? Ré com Fá sustenido, Mi menor, Ré, Dó.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 Mas basicamente ele tá vindo só na pulsação. Então ele faz, ó, usando umas nonas, tudo mais, né? Jo, pode, a, tá. Tá vendo? É bem calmão mesmo, ó. aqui, vamos para aquela parte lá do dó maior, né? Jó Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Até aqui, tá? Eu tenho que ir por partes, eu estou correndo um pouco Porque depois vai vir as partes difíceis Eu vou ficar bastante tempo nelas, tá? Aí vem a parte Deus me deu, né? Que é Sol Ré com Fá sustenido Mi menor Ré Dó tá? Sol com Si Lá menor Ré com quarta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 adoro pelo que ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Vai seguir. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos.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 Tá. Vai pro Ré agora. Isso aqui rola melhor em região grave, tá? Ré, A, ilha, Si menor, glória. aí faz. Tá? Que já foi a outra parte aqui que o pessoal falou pra mim que era difícil, né? Que faz assim. Tá, é. Beleza?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 Tá vendo? Porque ele já cai encadeado aqui, ó. Tá, ó. E aí o Mi menor cai aqui. Aí dá certinho, tá? Então, que conseguir fazer, mas se quiser cair aqui, também dá, tá, ó. E aí você cai no Mi menor aqui. Tá? Então, ó. Vamos lá, hein. A ele agora Vai pro ré. A ilha glória. Devagarzinho, ó. Caio menor de novo. A glória. Aí vai pra ré. A ele Agora vai pra sol. A glória. De novo. Cai no mi menor de novo. A, glória. Lá menor. Aí vai ser igual a primeira vez agora, ó. Ré. A, Ele, De novo, ó. A, glória. Lá menor. Agora é para acabar. Vai pro Ré. Pra sempre, amém. Dó. A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 Vou fazer toda para vocês verem aqui ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ilha, a ilha, a glória, e o Deus me deu, Parece essas frases aqui, tá? Então vou fazer devagar. Ó, Deus me deu. Deus é teu bendito seja o nome do Senhor. Breca, Aí, dois Mi menor. Aê. Tá vendo? A, a, e, a, lá menor. Sol com Si. Dó. Dó com Mi. Beleza? Devagar, ó. Aqui, beleza? Ré com quarta E o louvor cai no Lá menor Aí repete, tá? Só que vai fazer ó, Lá menor, sol com Si Dó Ré Aí cai, então aí, ele, a ele é, Cadê? Deus me deu Deus, tô Fico perdido porque eu não conhecia a música até hoje né Bendito seja O nome do Senhor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 Daqui para fechar, então vamos lá. A ele a glória, a ele a honra e o louvor. Beleza, Deus me deu aí. Daqui vai de boa, só repetição: dito seja.